Benefícios do Enneagrama no casamento. Tá? Então, em primeiro lugar, é assim, ó. quando você conhece o Enneagrama, você sabe como você funciona. Você sabe quais são os teus, os teus jeitos, os teus maneirismos, as coisas que você vai ter que trabalhar para o resto da sua vida. E você sabe também como funciona o padrão de comportamento das outras pessoas. Então, se você está buscando um companheiro uma companheira... É, em poucos minutos, em poucas horas, dependendo da situação, você descobre qual é o enetipo da pessoa. Então, você vai descobrir como essa pessoa funciona. Eu sou um padrão de comportamento 7. Né? É, mesmo que eu queira, mesmo que eu tivesse vontade de namorar, de me relacionar com uma pessoa de padrão 3, a possibilidade é mínima. Mínima. Eu conheço um, um casal, onde o homem é um 3 e a mulher é um 7. Mas, funcionou mais pela apresentação. É uma mulher bonita, uma mulher chamativa. né? O 3 gosta muito do mostrar aquilo que ele conseguiu, aquilo que ele tem. Ele gosta de expor no sentido de que vejam. Então, Pode ser que ele começou a namorar com essa pessoa, mas para ter, olha o mulherão que eu tenho, nesse sentido. Pode ser que sim e pode ser que não. Então, vocês vão começar a tirar as conclusões de vocês. Muitas coisas que eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, senão vão, vão ficar bravo comigo. Tem muitos amigos né, que fizeram o entende? Mas é um fato. 3 com 7. Dificilmente vai dar uma liga, dificilmente vai dar um bom relacionamento, vai dar problema. Tanto que esse casal que eu conhecia se separaram. Tá? Então, você vai começar, quando você vai procurar alguém, você já sabe como essa pessoa funciona. Eu vou falar mais uma, por exemplo, né, de mim. O 7 com o 4 é um relacionamento que funciona. Por quê? Porque o 4 é uma pessoa... Que tem é, uma sensibilidade muito grande. O 4 é uma pessoa emocional, extremamente emocional. São borderline, demora estar tá alegre, estar tá triste. Mas o 7 gosta de ficar com um certo cuidado das pessoas, de ajudá-las a, a se desenvolverem. Hoje veio aqui um amigo meu, né, o Luciano, e trouxe uma outra pessoa para fazer o curso. Ele obrigou o cara a fazer o curso aqui, vai pagar uma parte e tal, porque o 7 gosta dessa coisa de ajudar a outra. Ele não fica preso no ajudar, mas ele gosta. Então, o 4 se torna assim, uma espécie de um melancólico e o 7 vai e gosta de abraçar, ajudar. E o 4, ele é uma pessoa emocional teórica. Então, ela tem a emoção, ela... E, teórica, ela viaja, ela faz conversas mais elevadas para o sete. Conversas elevadas, que eu quero dizer aqui nesse caso, viaja na Fica falando um monte de coisas, planos e teorias lá na frente. Então dá certo com o sete isso. E o sete, né, os dois conseguem. E o sete é muito aventureiro. O sete está aqui a né, é, pouco, vamos para a praia, vamos fazer isso aqui. Aí o, a pessoa de padrão 4, ah, não sei o que, vamos embora, né? vamos embora. E ele vai embora. Então o 4 é um companheiro. Por isso, né? dá certo com o 7. Aqui também tem brigas, tem rusgas, né? pode não dar certo, não importa, mas é um, é um padrão que tem chances maiores do que os outros. Agora, um 3 com um 4, eu só conheci uma vez, eu só conheci, uma, uma, eu só conheci um casal, 3 com o 4, há, sei lá, 10 anos atrás, talvez, Ixi, no, mínimo, no mínimo 10 anos Entende? Então, o 3 não entendia como é que o 4 pode ser bonzinho. Ah, o 4 com aquela né, tristeza, com aquela melancolia, e o 3 sempre é positivo. Então, não, não dá liga aqui. Tá, o 7 com o 5. Também não dá liga, porque o 7 e o 5 é muita teoria. Aí ficam os dois viajando na maionese, e 5, 6 e 7 são padrões do medo. São padrões que sentem medo. Então, vai ser complicado. Apesar de que a cura do 7 é o 5. Né? Para eu curar, eu tenho que me sagir com o 5. 7 e 6 é um relacionamento que funciona bem no começo, é interessantíssimo isso, no começo o relacionamento funciona legal, porque o 7 é tudo aventura vai dar certo e o 6 é tudo vai dar errado, então no começo os dois se equilibram, o 6 ajuda o 7 a enxergar o que vai dar errado, o 7 puxa, vai bem, mas depois uma certa altura, eles se estressam porque o 6 é muito cobrador e o 7 é muito bagunçado, então, o que eu estou falando aqui, né, veja, são características dos números, então, o maior benefício que você tem é você descobrir como é que o outro funciona. Aí você já sabe se você quer ou não, é que nem comprar um carro, né? Ela vai te vender lá um jipe e o cara diz assim, ah, esse aqui sobe montanha, e desce montanha e passa por rio e tal. Você diz assim, ah, mas eu não quero um carro para andar na montanha, eu quero um carro para ir para a praia, quero um carro para andar no asfalto. Desde Então aqui você vai descobrir como o outro funciona. É muito mecânico isso, mas é um fato. Tá? Então assim, é mecânico no sentido de que, né... Só que eu não vejo casais que casem fora do que está no Enneagrama, Não tem. E aí eles vão desenvolver amor, vão desenvolver paixão, tudo o que tem é que desenvolver. 7 e 8 é um outro, um outro relacionamento que funciona também. Por quê? Porque o 8 é do fazer. O 8 não tem tanta criatividade quanto o 7, mas é do fazer. Então o 7 dança uma ideia, não tem coragem de fazer, o 8 é assim, vamos nessa que eu faço, eu aguento. E aí os dois vão fazer, né? É uma dupla perigosa. Né? Porque aí eles vão criar e fazer. O 9 é uma pessoa muito pacata, ah, ele é pacato, ele não tem iniciativa, ele vê a coisa que precisa ser feita e não faz. Apesar que depois que ele começa a fazer, ele faz de verdade, tá? Então ele vai e faz o que tem que fazer. Então, um 7 e um 9, ele vai, não vai funcionar legal. Porque o 7 é tem muita velocidade, e o 9 não. E o 9 não é de sair fazendo, procurar coisas, né? Ele é até um companheiro, mas ele é muito parado. Então, 7 e 9 é outro relacionamento que não vai funcionar, ok? Eu poderia falar de outros números aqui, mas a gente ia levar bastante tempo. Posso, talvez, em outro dia, fazer outros números aqui e falar o relacionamento de um com os outros. Mas, a maior vantagem, do, do, do nosso Enneagrama, na verdade, que nós não chamamos de Enneagrama, que nós chamamos de, de método Ashe. Por quê? Porque nós ensinamos o Enneagrama e também o método, o, o quarto caminho. Então, se tornou um método, método Ashi. Porque não adianta você ficar sabendo. Tudo isso que você escutou é interessante. Ah, eu sei, aham, uhum, eu sei. É que nem diz assim, ah, eu sei que se pôr o dedo no fogo queima. Ah, você sabe. Mas só o dia que você pôr o dedo você pode ver que queima mesmo? Entende? você Só aí você vai saber que ele realmente queima. Então a mesma coisa o Enneagrama. O Enneagrama a gente fica sabendo, mas só fica sabendo, não experimenta. E a evolução nossa vem através do experimentar. Então eu digo para você, faça o Enneagrama, né? você vai descobrir como as outras pessoas pensam. E se você já estiver casado, faça não vai é fazer um enneagrama só, tá pessoal? Porque fazer enneagrama tá cheio de gente que vende enneagrama. Compra um livro, não, né? não, não Não vai servir, meu. Você só vai saber. Conosco aqui nós aplicamos junto o um quarto caminho, que é a maneira verdadeira de você curar. Eu preciso saber qual é o meu problema, qual é a minha maneira de funcionar e eu tenho que ter uma máquina, uma ferramenta aqui para anular os vícios. Então é isso, né? também outra, se não for conosco, procure alguém que faça esse método aí, que, é, que te dê exercícios para você sair do seu padrão e entender como é que o outro funciona. Eu espero ter sido claro, espero ter ajudado, que essa é a minha finalidade com esses vídeos que eu faço. Eu peço, por favor, cadastre-se aí embaixo, né? se inscreva no nosso canal, dá um like um dislike, gostei ou não gostei, e né, compartilhe e acesse o Facebook e o Instagram. Beleza? Pura? Qualquer coisa, entra em contato. Beleza? Um abraço. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado.